Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a casa pela primeira vez? Eu, meu nome é Miriam. Hoje eu sou a responsável pela preleção da noite de hoje. E antes de qualquer coisa, vamos nos preparar para ouvir um, um trecho de um ensinamento de Jesus. Para tanto vamos Fechar os nossos olhos suavemente Vamos respirando profundamente Criando assim condições mais favoráveis Para que nós Possamos Abrir vários canais Para que esse ambiente previamente preparado para nos receber Nós possamos Absorver todos esses fluidos, todas essas energias que se encontram ao nosso derredor. Vamos elevando cada vez mais os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos fazendo uma conexão com o nosso anjo de guarda, o nosso amigo de todos os momentos. Vamos nos ligando A Maria de Nazaré A mãe de Jesus Vamos nos envolvendo na sua suavidade, no seu amor Incondicional Vamos rogando a ela que mais uma vez Possa nos colocar em seu colo de mãe possa nos envolver com seu manto azul de paz, de tranquilidade. Crianças espirituais que ainda somos, precisamos do seu regaço, do seu amor. E assim, cada vez mais tranquilos e serenos, envolvidos nesse amor maior, nós vamos nos aproximando de Jesus, o nosso irmão maior E diante de Jesus, diante do seu olhar meigo, diante das suas mãos estendidas em nossa direção Nós aproveitamos esse momento para agradecer por tantos exemplos deixados entre nós Pelo seu evangelho de luz o caminho seguro para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E assim, vamos em direção a Deus, o nosso Pai, fonte inesgotável de amor e de luz, e agradecemos a Ele a oportunidade da presente encarnação, a oportunidade da vida, dizendo...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 e livrai-nos de todo o mal Que assim seja Graças a Deus Antes de nós Falarmos sobre o tema da noite de hoje Quando eu estava preparando Eu fiquei a pensar Quando foi que Jesus foi maior E eu não consegui encontrar expressão capaz de dizer quando ele foi maior porque hoje nós vamos falar de uma parábola entre tantas que ele nos deixou nós vamos falar de um ensinamento de Jesus que faz parte de um conjunto de tantos ensinamentos e tantos exemplos que é de difícil nós sabermos expressar em que momento Jesus foi maior todos os exemplos que ele, que ele nos deixou todos os ensinamentos que ele compartilha até hoje para conosco estremecem os nossos corações à medida que nós o lemos com frequência ou não à medida que nós tomamos conhecimento de uma parábola, de um exemplo, de uma situação onde ele envolvia tantas pessoas que ficavam atentos à sua palavra, ao seu amor, nós percebemos a grandiosidade desse ser que aqui esteve conosco. E a dificuldade que infelizmente ainda temos de fazer uso desses exemplos uso dessas parábolas de tantas coisas que ele nos proporcionou para que nós consigamos nos sentir cada vez parte integrante desse universo hoje em particular nós vamos falar de uma parábola os trabalhadores da última hora eu vou me dar o direito, vou ler a parábola, ela é um tanto quanto longa, mas é necessário para que nós possamos refletir sobre ela. Então essa preleção da noite de hoje é um convite para que nós abramos os nossos corações, os nossos pensamentos, para uma pequena reflexão dessa parábola que a gente fala assim... Pequena reflexão, mas à medida que nós a lemos, nós vamos buscando outras informações e descobrimos as potencialidades da fala de Jesus. Através das parábolas, ele exemplificava, ele passava conhecimentos, alguns acham assim que são historietas, que são falas de Jesus que não tem nada a ver, mas se nós nos atentarmos e refletirmos sobre, refletirmos sobre Qualquer uma delas, nós vamos entender um exemplo moral que ele trazia através dessa fala Através dessas histórias, através das parábolas Os trabalhadores da última hora Nós vamos encontrar essa parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 Nos versículos de 1 a 16 o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha Depois de acertar com os trabalhadores o pagamento de uma moeda por dia de trabalho Naquela época falava denário a moeda Enviou-os para a sua vinha Saiu novamente à terceira hora do dia e encontrando na passa outros trabalhadores que estavam sem fazer nada, disse-lhes Vão, vocês também, trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for razoável E eles foram Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa E saindo na décima primeira hora, encontrou outros trabalhadores que também estavam desocupados e perguntou por que vocês ficam aí todo dia sem fazer nada? Porque ninguém nos dá trabalho, disseram eles Então o pai de família lhes disse Vão também trabalhar na minha vinha E eles foram Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário Porém, inicie o pagamento pelos últimos que chegaram foi só depois, para só depois pagar os primeiros Aproximaram-se então os trabalhadores que chegaram à vinha Apenas na 11 primeira hora e receberam uma moeda cada um Ao chegarem os primeiros trabalhadores que foram contratados Pensaram que iriam ganhar mais Porém, eles também receberam uma moeda, para cada, receberam uma moeda cada um ao recebê-la queixaram-se do pai de família dizendo Os últimos trabalharam apenas uma hora E receberam tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor E o senhor respondeu a um deles Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho Pegue o que lhe pertence e vá Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a você Será que não me é permitido fazer o que quero com o meu dinheiro? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos Quando nós é, lemos essa passagem, começamos a refletir sobre essa parábola no primeiro momento vem uma, algo assim que parece que é injusto Aqueles que foram contratados por último e que ficaram só uma hora, vamos dizer assim, trabalhando Eles receberam um denário, ou seja, uma moeda também Agora vamos parar um pouquinho e vamos analisar Nós sabemos que nós estamos numa escola A terra é uma escola e dentro desta escola, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem um, uma forma de, de lidar com as mais diversas situações. Vamos trazer é, o exemplo dessa parábola? Quem será que é o pai de família? É Deus. Quem será? O que será a vinha? A vinha somos todos nós. Que pertencemos a essa humanidade e qual é o trabalho? o trabalho é aquele convite que diariamente nós recebemos para nós nos transformarmos, para nós crescermos espiritualmente falando e moralmente falando então as oportunidades dentro dessa escola são nos oferecidas diuturnamente porque poucos os chamados porque muitos os chamados e poucos os escolhidos então vamos trazer um exemplo bem simples Vamos supor que ingressem na escola vários alunos num determinado ano Só que esses alunos eles são desatenciosos Eles são meio assim, não é devagar Eles não se interessam pelas aulas No ano a seguir, novos alunos se inscrevem na primeira, no, na primeira série, vamos dizer assim mas são alunos diferentes Ávidos de conhecimento Ávidos para prestar atenção nas aulas Então vamos ver o decorrer desses alunos que ingressaram no primeiro ano E aqueles que ingressaram no ano a seguir Provavelmente, aqueles que ingressaram no segundo ano Eles vão tirar o diploma primeiramente Poucos os chamados, muitos os chamados e poucos os escolhidos Parece estranho também, mas está nos chamando a atenção Para que nós aproveitemos as oportunidades das reencarnações Esta parábola está nos chamando a atenção para o reino de Deus O reino de Deus, que não é um determinado local Não, é, não tem uma extensão x, z. O reino de Deus é aquele reino que faz com que nós possamos ter a certeza que nós vamos desenvolver esse reino dentro de nós mesmos. A partir do momento que nós sabemos que estamos nessa escola que é a vida, de estarmos aqui, encarnados nesse planeta, a partir do momento que temos todas as condições para desenvolvermos Todas as nossas potencialidades, aproveitarmos a nossa encarnação da melhor maneira possível Diariamente somos convidados para nos transformar Diariamente nós somos convidados para fazer florir o nosso coração, os nossos pensamentos Para que de fato nós tenhamos a certeza que todos os dias, independente das nossas condições se estamos tristes, acabrunhados, se estamos alegres, Deus turnamentos zela por nós, e ele está sempre passando e nos convidando para que nós tenhamos condições de segui-lo, não é a quantidade do tempo que nós vamos é, dispor Para descobrirmos O quanto é importante Que nós olhemos para nós Que nós pratiquemos o bem Para conosco mesmo E para aqueles que estão ao nosso redor E sim a qualidade Deste bem A qualidade que nós dispensamos Aos nossos familiares A qualidade do tempo Que nós dispensamos Para aquelas pessoas Do nosso trabalho a qualidade do tempo que nós dispensamos para olhar para nós e descobrimos que de fato somos trabalhadores da última hora e é interessante, Deus é tão bom, tão maravilhoso que sempre trouxe para nós alguns seres muito especiais para mostrarem o quanto se faz necessário que nós despertemos Nós começamos a nossa preleção falando de Jesus E nós não conseguimos mensurar onde ele foi maior e onde ele continua sendo maior E nós sabemos que muitos também o antecederam E muitos chegaram depois deles desse, é, Depois de Jesus E mesmo assim nós ainda temos dificuldade da compreensão, dificuldade de entender que nós fazemos parte de um planeta que nós devemos, de alguma forma, podemos é, tornar o melhor, tendo um cuidado maior com a natureza, tendo um cuidado maior com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora. Fica um pouquinho mais claro para nós que incessantemente nós recebemos esses convites Só que às vezes nós vamos postergando Porque vai dar trabalho, nós sabemos que embora os chamados aconteçam Nós vamos ter que nos, vamos ter que nos esforçar para entender esses chamados para entender o quanto se faz necessário que nós, espiritualmente falando, estejamos fortalecidos, com a nossa musculatura é, espiritual fortalecida, para que as intempéries da vida façam com que nós consigamos enxergá-las de uma forma melhor, consigamos enxergá-las. Como exercícios necessários para o nosso crescimento E não como punições Que infelizmente às vezes imaginamos é, Que estão acontecendo conosco Quando na realidade O pai de família é Deus Ele zela por nós E incessantemente ele faz isso Ele não pergunta para nós O que nós estamos fazendo de errado Ele nos convida mais uma vez, incessantemente, para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível É complicado fazer isso? Claro que é Mas nós temos o evangelho que é uma sustentação maravilhosa Nós temos a prece, nós temos como elevar os nossos pensamentos e se não quisermos fazer nada disso, quando nós nos dirigimos a alguém, quem quer que seja, e nos colocamos no lugar desse nosso irmão, dessa nossa irmã, podemos estar nos sentindo assim, os últimos dos últimos. Nesse momento que nós fazemos esse exercício, o bem se instala de uma forma muito eficiente dentro de nós e nos eleva, e nos dá força, então é, quando nós estamos falando dessa parábola, não é uma simples parábola, como nós já dissemos, nós somos todos alunos nessa grande escola que é a vida, essa escola que a presente encarnação é, nos concede, não importa se nós vamos repetir de ano, importa sim o nosso esforço em poder estar fazendo a diferença nessa presente encarnação. Deus é justo e bom, nós não temos dúvida disto. Ao mesmo tempo, Deus é justo e bom. Nós estamos falando Deus é justo, Deus é bom. Não, Deus é justo e é bom. Nivela todos nós na mesma base. Todos nós valemos um denário, como a, essa mensagem dessa parábola. Ele não está querendo saber se nós somos ricos, é, monetariamente falando. Ele não está se importando com nada disso. Está se importando. Com todos nós, todos nós para ele valemos um denário Não importa o momento que nós vamos despertar Para as verdades, não importa Ninguém é mais do que ninguém Somos almas do mesmo que Somos todos iguais perante Deus Por isso que ele nos criou a sua imagem e semelhança por isso que dentro de nós existe uma centelha divina que está ali latente para alguns essa centelha já se expandiu e é exatamente isso que nós precisamos fazer fazer com que essa centelha de fato brilhe para que possa nos iluminar iluminar aqueles que estão ao nosso redor agora nós falamos das nossas relações com a natureza, com aquelas pessoas do nosso trabalho, com as nossas relações dentro do nosso âmbito familiar. Esses são exercícios necessários para que nós descob possamos descobrir dentro de nós as nossas potencialidades. Nesse exercício é que nós vamos de fato perceber que o nosso crescimento, a nossa evolução, ela é cada vez mais promissora, deixando de lado a inquietude, a impaciência e tantas outras coisas que só nos causam alguns desastres. Esse chamamento para o bem é um chamamento para que exerçamos o bem na nossa sociedade, na atividade profissional que desenvolvemos na maneira de acolher as pessoas, quem que, não, quem que não adora, não gosta de ser bem acolhido que estão ao nosso derredor, o bem na família, no acolhimento, no zelo no cuidado e no amor que dispensamos ou que temos que dispensar aos nossos entes queridos o bem nas nossas relações com a natureza, nas nossas vinculações com o planeta o bem conosco mesmo, na relação que temos que ter com a nossa própria história, o bem com a nossa relação com o Criador. Essa conexão tão necessária com Deus, quando nós descobrimos que nele nós buscamos a nossa sustentação, quando nós fazemos essa conexão, um bem estar se instala dentro de nós, ao nosso derredor. E os nossos pensamentos, se estavam sendo nocivos para nós, se transformam em pensamentos benéficos. Lembrando também que Deus é tão bom que ele jamais desiste de nós. Ele nos dá infinitas, infinitas possibilidades, infinitas reencarnações para que nós aprendamos, para buscarmos esse reino de Deus, para que nós consigamos na nossa evolução... Galgar um bem-estar, um equilíbrio do nosso espírito, porque nós sabemos que o nosso espírito é imortal. Diante dessa parábola, que nos lembremos que somos todos iguais aos olhos de Deus, que somos idênticos, que as oportunidades estão marcadas por justiça e misericórdia e que o Senhor haverá de passar tantas vezes quanto forem necessárias. Para buscar aqueles que estão na praça À espera da possibilidade de servir na tarefa do bem Esse, Esta é a reflexão da noite de hoje Que toca os nossos corações, os nossos sentimentos Mais um convite que estamos recebendo Que nós possamos, o capítulo não é muito grande não Mas que nós possamos capítulo 20 do evangelho segundo o espiritismo que nós possamos na medida do possível do nosso tempo dispensar uns minutinhos que seja para ler este capítulo ou algum item que nos chamar mais atenção que assim seja então vamos nesse momento novamente fechar os nossos olhos vamos levando o nosso pensamento a Deus a Jesus aos nossos irmãos de luz, para que nós possamos irradiar o melhor que possuímos dentro dos nossos corações e que nessa união de pensamentos tão positivos, tão amorosos, possamos envolver todo o nosso planeta Terra, esse planeta azul em muita luz. Que essa luz se expanda cada vez mais e chegue a todos os lugares, Onde houver necessidade nesse momento A todos os lares Que envolva os nossos lares Que nos auxilia a retornar para a nossa casa De uma maneira feliz e alegre Comprometidos que estamos Com a magnitude maior que é o amor E assim agradecidos que estamos Por mais uma vez estarmos reunidos Em nome de Jesus nós vamos dando graças a Deus, uma boa noite a todos.